Olá meus amigos do Rio Manframinx, hoje dois dedos de prosa aqui no posto M7 de Rio Negro. Eu tenho o prazer de receber para um meu café, tomar um cafezinho aqui com o Radir, ele que é médico veterinário, vice-presidente eleito da Associação Comercial e Industrial de Rio Negro. Vamos bater um papo hoje sobre um tudo um pouco, inclusive algumas dicas para Pet. Seja bem-vindo Radir. Obrigado, obrigado a todos, obrigado. Radir, você é um homem forte, nome conhecidíssimo na cidade. Né? Quem é o Hadir? Hadir, na realidade, é uma frente de nascimento e reúne a criança de coração hoje. É... Em junho desse ano, fiz 30 anos de profissão. Então, já estamos há 30 anos exercendo a, a profissão de médico veterinário na cidade de Mapa, de Rio é... e durante esses anos, é, participamos de vários movimentos e aqui estamos hoje né, atentos ao que acontece na, na nossa cidade e, e, e que possa ser útil, né? Adir, você diz que não, mas a sociedade rio negrense tem o teu nome como um nome nome forte, um nome que está em evidência, um líder local. É, como que você vê essa essa liderança? Como é que você vê esse teu trabalho? Em prol de Rio Negro Na realidade eu não vejo liderança Eu acho que a gente é um colaborador Eu me considero colaborador de Rio Negro eu não vejo liderança é, Liderança é uma palavra muito forte Que a gente possa agregar Eu sinto que eu devo ajudar O comércio de Rio Negro de alguma forma né? Tanto é que eu sou teu parceiro Na, na, na, na chapa que a gente Assume dia 1 de janeiro no São um comercial de Mar de Rio Negro E a gente Propôs fazer um trabalho para o Rio Negro, brigar por Rio Negro, eu acho que nós, nós tentamos é, é, agregar pessoas que, que queiram um Rio Negro melhor, isso que eu acho, não que seja liderança, liderança é uma forma... É, que eu acho pejorativa, não gosto desse, desse, dessa situação e me considero um colaborador que devemos acrescentar o que a gente possa, algumas experiências no dia a dia que a gente teve passar para a comunidade ou muitas vezes tentar aglutinar comerciantes que não se aglutinam para que a gente possa traçar uma linha mesta e um bem comum de todos A deixa eu fazer uma outra pergunta para você é, tentando colocar aqui de uma forma que também não fique agressiva para as pessoas que participaram desse processo. Mas nós tivemos os nossos últimos prefeitos, né, professor, advogado. E eu não recordo de, de, da história recente de Rio Negro, nós ter um empresário, um empreendedor na gestão municipal. Como que você vê essa questão? Você acha que está na hora do empresário... Porque ninguém quer se expor também, né? Ninguém quer, não, eu vou... Eu vou colocar meu nome à disposição, eu vou trabalhar, eu vou, eu vou deixar essas coisas andarem. Assim, eu não tenho nada contra, acho que muito pelo contrário, Rio Negro está sendo administrada, está sendo bem administrada. É, nós, da iniciativa, é, do lado de cada da, da moeda, eu vejo que, assim, o Rio Negro é uma cidade estável, na realidade. Eu, eu, eu vejo como Rio Negro é, deixa de, de agregar algumas coisas. É porque estão de movimentação mesmo. Eu acho que se a cidade crescer, se a cidade tiver um outro prisma, se a cidade tiver um desenvolvimento industrial mais forte, um desenvolvimento comercial mais forte, é, vai ter mais renda e mais renda vai gerar mais dinheiro e mais dinheiro vai ser é, gasto no comércio o comércio vai ser mais forte a gente vai conseguir investir mais em funcionários pagar melhores funcionários e aquela corrente toda né é, quando se ganha mais se gasta mais e a cidade cresce mais é, se nós olharmos é o meu prisma, na realidade, olharmos o nosso censo, censo de Rio Negro nos últimos 40 anos, nós não temos uma variação de mil habitantes. Nós não temos uma variação de mil habitantes. Então o que, que significa isso? Nós temos muito êxodo estudantil, as pessoas vão embora estudar ou ver vislumbre outras oportunidades de negócio e não retornam mais na nossa cidade. Então sem jovens na cidade, sem esse, esse, essa abertura de mercado, o jovem não volta, a cidade não cresce e me conta lá, é, você aceitou, foi recebe, recebeu o convite para ser o presidente da associação comercial, recuou, né? Não, eu fico como vice, e aí eu aceitei o convite, a bucha, né? a bronca, e agora temos dois anos de mandato, o que, que você espera né, de contribuição que você pretende dar como membro da diretoria? É um cargo importante no município, né? vai estar representando não só uma classe, mas três classes, porque a associação tem o comércio, a indústria e os serviços. E você agora passa a ser esse representante também. Como que você é, vê, o que você que planeja, o que você espera? Eu acho, Douglas, você como presidente, primeiro de tudo, a gente vai ter que essas é, é, as linhas que você, no primeiro momento, vai nos, nos apresentar elas. Vou ter né? que tomar bastante café. É. <risos> Você vai nos apresentar e nós vamos seguir você, com certeza, na tua dinâmica, é, nós vamos acabar seguindo as suas diretrizes, é, que, é, que é o fundamental. O restante, o grupo vai trabalhar. O grupo vai ter que trabalhar, não é o presidente, não é o vice, é o grupo em si vai ter que, que trabalhar. É, durante esses anos, é, eu vejo que a associação comercial, é, pandemia, tivemos grandes dificuldades, e isolamento e tudo isso é, afastou as pessoas eu acho que primeiramente, primordial para que a associação volta a ser pujante, é unirmos é, buscarmos é, agregarmos todas as pessoas é, reuniões é, é, presencial no comércio, tentar que o comércio desnube é, uma realidade um pouquinho diferente que a gente possa possa melhorar em todos os sentidos. Claro que temos algumas algumas coisas que a gente já tocamos figurinha segurinha. É, um, primeira delas, o cartão. Precisamos urgentemente ter um cartão, um uhum. cartão de, de vale alimentação. Isso é uma, uma necessidade que já vem há anos, anos com, com necessidade. Eu mesmo tive investimentos que precisava ter cartão, a gente se obrigava a se filiar em máfia. É, não todos merecendo máfia. Máfia, assim, sempre nos atendendo Entendeu? Você nos acolheu e hoje a Associação Comercial de Máfia deve muito a Rio Negro, porque ela, nós alavancamos a Associação de lá há muitos e muitos anos. É, temos projetos é, futuros de, de, de melhoria de atendimento do associado, é, necessitamos buscar mais associados para que a Associação se torne mais, mais presente e mais forte. Sabe, Adir, é, eu tive conversando com alguns comerciantes esses últimos dias, e eu vi que todo mundo quer o melhor para si. Acho que chegou o momento do comércio, da indústria, do serviço de Rio Negro, se unir, e o que depender de mim, acho que de você também, a gente se unir, fazer uma grande força, não para bater, não para ser oposição, mas para melhorar para tudo, porque se melhorar para um, melhora para todo mundo. Radir, né? para nós finalizarmos nosso bate-papo, eu queria perguntar para você, é, todo mundo tem um cachorro em casa, todo mundo tem o seu pet, qual que é a maior, que chega lá no consultório, qual que são é as principais dicas que você tem que dar para quem tem um pet em casa? Primeiro de tudo, é, você tem que gostar do animal, primeira coisa você tem que gostar, se você vai adotá-lo, é, você tem que gostar, se você vai comprá lo você vai ter que gostar, né? quando você adota, você tem que ter a noção... De que o cachorro não é um brinquedo. Muitas vezes as pessoas olham, ah, vou comprar um cachorro o meu filho. Não é, não funciona assim, né? Você vai comprar um cachorro para ser companhia do teu filho, mas quem vai ter que cuidar vai ser você. O pai, mãe, e mãe, esse assim vai, o tutor é, Eu acho que o primeiro, primeiro passo é você gostar. A, a carência de ter um animal né? de você sentir a necessidade de você ter um animal né? de amar um animal é, eu hoje eu tenho, na minha, eu tenho quatro cachorros que eu tenho uma paixão por eles, eles por mim então, digamos assim, essa paixão é que você vai fazer a necessidade de você ter um animal em casa a pandemia, é, essa paixão essa necessidade de, de animais em casa tanto o cachorro quanto o gato aumentou muito a pandemia, foi um, um auge de, de aquisição pela solidão e, e as pessoas que Precisamos de ter isso. É, eu vejo que cada vez mais vamos ter mais animais dentro de casa é, para suprir nossa solidão. Estamos... In, inspectivo, na realidade buscando a nós mesmos, saindo menos agora com a pós pandemia é, relata pessoas que tem restaurante e tal as, as pessoas ainda não voltaram ao ritmo normal do ser. e o cachorro super essa necessidade o cachorro e o super essa necessidade emotiva das pessoas, então eu acho uma coisa fantástica é, saber que o animal, você vai adquirir um animal ele vai viver por 15 anos no mínimo, então você tem que ter a consciência de que você vai ter que dar carinho, vai ter que dar atenção vai ter que fazer vacina, é, Todos os, os, os, os preventivos necessários para que ele viva bem por 15 anos. Você sabe que as pessoas elas estão é, ficando vivendo mais, né? e os filhos, obviamente, chegam uma idade e vão embora, e às vezes o cachorrinho é o que dá motivação para levantar cedo, dar ração, dar comida, eu, cuidar. Eu, eu sempre gosto dos meus clientes, mas eu tenho uma gama de clientes idosos assim, bastante. É, assim a gente já está na terceira geração quase ainda para a quarta geração de clientes né de que, que o pai era tinha dado cachorrinho para o filho o filho já casou já tem filhos os filhos já tem neto então nós estamos na quarta, quase na quarta geração é, eu sempre digo meus meus clientes mais idosos assim vão -se os filhos e ficam os cachorros e esse ficar dos cachorros é uma, coisa tão, é uma coisa tão gratificante você ver as, os, os, os, os idosos falando do cachorro como se fosse o filho que deixou uhum. então eles tratam o cachorro como se fosse o filho que foi embora é uma coisa assim é, é emotiva, assim, que você olha com carinho e as pessoas gostam muito disso e, e é real tem uma série que eu assisto doutor é... Dr. Paul vamos fazer o Dr. <laughs> Hadir? Não, <laughs> <laughs> <Hajir. laughs> <laughs> e as suas finais, agradecer você também. Sim, é, agradeço o espaço, agradeço o espaço a você, agradeço a parceria de, de, de me aceitar como teu vice na chapa, é, eu acho que vamos fazer, pretendemos fazer um trabalho em prol de Rio Negro, independente de ideologia política, hum. não é o nosso foco, nosso o meu foco, eu imagino que o teu também seja, é, trazer uma melhor qualidade para Rio Negro, para que a gente possa unir os poderes, para que a gente possa brigar na hora certa, recuar na hora certa, que a gente possa, o comerciante olhar para nós pô, vamos fazer um, uma campanha nós estamos lançando agora no centro de Rio Negro é, a campanha da calçada limpa lave a sua calçada, né, no centro de Rio Negro assim, cada comerciante lavar calçada tem é tipo a ver, que estão encardido há anos uhum. sem lavar, aquilo vai ficar brilhando vai ficar bonitinho, então coisas simples que a gente pode fazer como município e vamos fazer acho que é são essa simplicidade de algumas coisas que vai com que as pessoas se motivem no próprio comércio, que tem um comércio mais pujante, que olhem é, com, com uma vontade de vencer isso é importante tá certo Radir muito obrigado obrigado, a obrigado você, a você que sim. nos acompanhou sim. eu sempre digo assim o Douglas Dias ele é de direita né Radir também votei no Bolsonaro <risos> perdi meu voto não eu não perdi meu voto ainda e desculpe eu falando eu não perdi meu voto ainda eu já aceitei, mas enfim, a nossa, e diferente disso, acho que a gente, como você falou, a ideologia de quem quer que seja, nós sempre temos que se unir, e Rio Negro, se nós somar nossas forças, a gente vai fazer um grande, grande trabalho, né? Com certeza. Você é o primeiro diretor que eu estou entrevistando, quero ouvir os demais. Que bom, feliz. E acho que a minha gestão quanto presidente da associação vai ser justamente essa, diálogo, né? Conversar, eu... Tenho vocês com muito mais experiência, que a gente vai poder trabalhar junto, pensar num bem comum. Obrigado. obrigado. Feliz Natal, ano de novo, novo para você. Novo, conte comigo em 2023. Novo, você também, conte conosco em 2023 e a gente volta a qualquer momento com um cafezinho ou uma boa notícia. <risos>